Eu acho mano. que é melhor a gente ir bem J. NJ, eu ele sabe que ele meio já hein? é manjado É isso, é isso, carlinhos, É isso, caralho é é, Eu gostei, é, é. gostei da iniciativa Chamou NCRG, a responsa É verdade, tipo, é ele isso, sabe cara. que o NJ sempre vai ali Jotinha, é é Jotinha vai me telar, Jotinha vai me telar Visto sou eu, Visto sou eu sou eu gosto de jogo grande Caralho, short, olha a costas, cuidado Tá com a mão, tá com a mão, Magrinho. sai, sai, sai Eu sei, mas... já tinha mais ajuda, Jotinha vai me telar Vai, vai, vai, vai, Bora, bora, bora, bora Cuidado as costas aí, cara Dei no bom, dei no Peguei um Tem mais um mais um dedo Tem mais um, mais um CT, Morri Onde está? Tem igreja Tem CT Tem CT Peguei igreja, peguei igreja JP é um monstro Onde, onde, NJ? ó tá me telando ó olha lá ó. me telando, tá vendo? Nossa ah, senhora, não, bala mano. de Jujuba ou JP? Porra, não tava vendo, mano. Jotinha tá me telando, né, Jotinha? Pra me telar, pô, dar live. <risos> e aí, Echo? Brincadeira, né, Léo? A gente joga isso aqui todo dia, tu vai perguntar se é Echo? <risos> Pensa que eu De terrorista a gente força às vezes, amor. O... Oh, <risos> ai, ai, ai. Ô, amigão. <risos> <risos> <risos> a gente é. <risos> calma, calma. <risos> <risos> meu truto <risos> <risos> A cara tá aqui. Morrer pra cara é proibido. Vai, vai. vai, vai. Peraí. Tachezo, cara. Espera aí. Tá um salve. É nóis. Bela Smoke. Deus, Carlinhos, no chão, no show! no jogo! Boa, okay, <risos> Carlinhos! Eu não ah, vi pra você! Cara, <risos> cara, Olha um o me bat Para, bate! Ai, rapaziada! Eu, eu, eu, eu ia bateiro. passar essa com a PNJ, só que eu já chegou horrível! Eu fui Eu fui smocar e me Porra! <risos> <Meu risos> oh, Jesus! Só atrapalhado! Eu já o dia tá atrapalhado! Ah, esqueci o apartamento, mano! Geralmente é ah, eu admiro, né? eu só... Nossa, Nossa, cara, é B. cara, né? meu Jesus amado Essa foi a diferença Boa Léo, eles quase não te usaram Passou pro bomb, passou pro bomb Peguei o Gui, peguei o Gui Peguei o Gui onde? É pro bomb O que tava CT, voltou pro bomb throwing smoke. Throwing smoke. Ah, ah, eu, eu tava esmocando aqui Calma, calma, calma, para de ficar me batendo O <risos> <risos> <risos> Jatinha tá miado Morrei com a cara, meu Jesus O Jatinha tá miado na fonte eu Achei que vocês iam voltar a arma Pro ah, costo Volta, volta, tá, tá, tá. corre não, corre não Corre A, corre A Que, cara? corre não, você corre não, isso, isso Não passou tanto não, JP, espera mais um pouco Vai, foi pela esquerda aí Tá, tá. Por aí, ele volta, por aí Não, não vai. vai Boa, JP, bora... Re... Lá isso. tá Ó, o J tá morto, hein Vamos ver aí, vamos ver aí Vamo eu tô oh. morto, mano Calma Tira a cara não como um tirar Tá vindo banana, um. Uh. Ó, oh, é. Já. Biblioteca e banana. Aí, Biblioteca. Entrou no bombe, vai, vai. Ô, Calma, calma, calma. Entrou em Tigari. Calma, Buleu. Nossa, Calma, calma, Vou matar pra ti? Tá. É... Trim não, tá lá certinho. Vou, vou, vou, vou, vou, vou, de novo, de novo, de novo. vou, Saiu! Saiu assim, cara! Vamos, Vamos caralho! Daquele Bora, jeito bora, tão. bora. Isso, isso. Eles já estão brigando. Eles já estão discutindo, discutindo, deixa eu Deixa Cara, que pinado que eu dei no, no Gil. Scott. <risos> <risos> Fire Faz barulho, Carlinho eu ali, JP, pra tu abrir Não, eu tá eu um aqui na Peraí, não precisa, não precisa, não precisa. Tô bem então. Peguei? Boa, é, cara. Não vai matar não. Caiu. Cai. Bora, bora, bora. bora vai, vai, vai, Titanip. vai. Ó meu truta, tu fica embacado na porta. Peguei, cara. peguei, peguei. Eu acho que eles morreram é certo né? Tem um jogo aqui, tem, tem, ajudar tem, ajudar tem Xuxa? Tem Xuxa, Xuxa JP. Se escondeu Ai ai ai, já tinha até de 12 mano, tem os dois chutes, dois chutes dois, dois, dois, dois. Mais um Lindo! Esquece! Que oh, oh, oh! Aqueci <risos> papai! O melhor então se pica mesmo. Ou que é isso Leo? Vai embora Você pode, você pode pô Eu tinha que dar cover ali melhor pô Eu tentei, é posicionado, pro... Tava posicionado Tava bem posicionado né? Mal, mal, mal posicionado Posicionou <risos> Magrinho mesmo que que, falou? Tá? que é difícil entender to... Eu falei cara, ele, ele se contradiz ele... O Magrinho foi mal lá na porta tá? É, Ficou muito travado né? Não, quando <risos> descer o primeiro tu já desce cara Boa, Léo Aí, ó, o Outro é o Guima mano. É... Dá pra trabalhar pra ver, dá pra trabalhar pra ver. Eu consigo ah, bangar aqui. Tem, Tem, cai do... meio Tem meio, meio. Vem cair todo mundo. Cai me, meio, meio ruchado, meio ruxado meio cai, ruchado. Ruxado. Cai, bora, bora, Vai, vai, Carlinhos. Morri a cara é foda. Aonde ah, tá? O cara ele tava Ai, meio. Porra. Tem um na caixa, atrás ah, tá, tá. tá embaixo. ó, tá oh, Xuxa e meio do bombe. Xuxa e meio do bombe. O na caixa. Ai, tá Tava ali, velho. Mas vocês de demoram muito pra entrar, velho. Pô, oh, o Carlinhos, tu tava caindo no apartamento, tu voltou, mano. Ficou se batendo com alguém no apartamento. Aí. Força aí, força aí. 1.400, forçar. Força aí, força aí. Força vocês não podem pedir respawn, né? Eu até as bangas. Sim. E outra coisa, se... Mano, se a gente for pra aula, a cara sempre vai rushar a banana, mano. Eu tenho certeza, Sim. Ai! Olha o posicionamento da criança, meu Jesus! Vai entender! Vai, vai, vai, vai, vai, vai! Smoke, smoke, mais, muito. smoke! Smoke, smoke, smoke! Ninguém tem, tem, tem. Faz... smoke! Ninguém, ninguém tem smoke! Calma, calma! Calma, calma! Tem CT, tem CT! Tem smoke! Magrim, tem smoke, eu não vi, mano! Porra, A já onde? rushou banana, já rushou banana! banana. Meu pai é mato! Vai no carlinhos Ai, que a esquerda, quer esquerda Ai, cara Não deu. Vai, vai, vai, vai Vai, vai, Ai, fica no carlinhos Direito carlinho. e esquerda. Valeu, valeu, valeu Caramba, aquele okay, vale. que ele tira de um CT Não pegou, velho Pois é Vai fazer até doidinha. Que Caraca, o jogo grande é difícil, pô. É, pô. Tem mil pessoas se vendo num clutch. O foda é morrer de água pro Jotinha, NJ, é isso aí. NJ, banga apartamento pra nós matar o nenê. Banga apartamento. Sem banco, sem banco. Bados, meu. Demorou. Esperar o rush aqui apartamento. Aí, <risos> mano, O cara, a... cara vai avançar, vai dançar, tá? Vai, Carlinho Vai, O cara tá avançando banana, hein? Ai, nossa, pegar o Mag... Tenta pegar o... Faz barulho Boa, cara boa, Vou Fazer barulho que nada, se quiser virar ver. Nenê tá cemitério, Nenê tá cemitério tem, tá cruzado aqui, xixi né? E aí, vira A ou B? Vira, vira B, vira B, vira B. Vira, vira, vira, vira, vira. Nenê tá cemitério. Nj, deixa eu lá dentro. Já tá um monte aqui. Né? Tem três armas. Vamos tentar entrar, Nj. Deixa eu entrar, deixa eu entrar, Nj, na frente. Vai, vai. vai. Smocou? Vai, vai, vai que a smoke. Pega vai, vai, vai. Você vai, vai, vai, vai, vai, vai pegar um só. Vai avançar a smoke aqui Ah isso, Jotinha... Já, já Jotinha... Já xadrez oh, Nossa porra. senhora, Jotinha oh. Ai, morf... Ai, ai, tá isso tá tá Calma, calma, calma, calma, que o jogo é teu, Mago? Eu até fiquei nervoso mas... Nossa, ai, esses 33 foi de um, é Eita. Valeu, valeu, valeu, tá bom, bom, tá bom, tá bom, tá bom, Mago, <coughs> Olha o que eu vou fazer agora, Rush B já tinha WP, Dam Vai, vai, vai. Vai, para não perder respawn. Ai fogo do caramba! Mano, você tem que ir tá, velho! Caramba, tá, boa! Tá... Aí cuida do encosta, ele tá aceito e mano! Eu tô costas! Mas eu tô olhando no meio, mano! Né? É. Cachão, cachão! Tá cachão, Caixão, caixão! Vai, vai, vai! Tá caixão, Jota tá caixão! Ah, é, é. ah, não tava, gente! Não Alguém tava. me travou! É difícil rapaziada! É o Costas. Mano, vocês falam um o murcho, vocês travam tudo, velho. Volta volta volta volta volta, volta, volta, volta, volta, volta, volta, Fica aí, fica aí, Fica fica aí. Fica, aí. fica, aí, fica, aí. fica aí fazendo barulho, Carlinhos. Fica aí, Caninha, fica aí, Carlinhos. Tá vem B, vem B, vem vem. Vai, B, vai, vai, B. Caniniz, vai no chão, vai no chão, Canis, na tua frente. Vai no chill. Calma, calma, deixa o Jotinha passar. Não, o Jotinha tá virado aí. Não, pelo CT. Tá mesmo, o Jotinha tá aqui na minha cabeça aqui. Tá, volta pelo CT. Faz alguma coisa, velho. Gente, pô, vocês estão dois parados, cara. Tá Ô, mano, deixa, plantar, pega ali. Jotinho peguei. Alp tá aqui. Deixa, deixa, deixa. Pega a bomba, pega a bomba, meu filho. Tem vantagem. plantar, Vai pegar a bomba, meu filho. Pô, tava tentando fazer isso. Gente, <risos> tá meia hora lá parado, <risos> mano. É se quiser ficar Alp, pô. <risos> Ai, cara. Esquece a Alp, mano. Tu não joga de Alp, pega depois que acabar o tempo, pô. Pô, tu pegou a Alp é piada, meu trote. Ah, não, não peguei, vai, eu tava vai, escutando vai, o barulho vem, do scope do, do, do, do, do Jotinha Mano, vem, o negócio é a parte de... comigo, Tô indo, tô indo. Eu não vi, eu não vi, eu não vi. Ei, cara. Cara, falar. Nossa, tá afetado o tá P. Fala, morreu JP, meu Deus. Ah, tinha dois fogos, um tipo na frente. Ai, vem gente! Ah, pô! É, tem porra, fogo? fogo pô, eu porra, sou o Fred Kruger, pô! Me ajudem. Mano, vocês ah, tem, tem smoke, velho? Faz smoke, meu tem Deus um dentro do bombe só, mano. O Léo tá multado, velho? Quanto tempo? Não, tô aqui, pô. Mano, olha o que vocês ficam fazendo, Vocês ficam esperando tudo atrás, pô. ah vai smoke a CT, vamos lá. Se eu falei pra para pra rushar, já... tem que jogar junto, pô. Meu Deus do céu. Meu Deus um time do caralho, hein. Pode oh, o último tá banando é Não, Não, não, não, não, não, não Calma Uma Bora aí, que... vai aí, para aí, aí que tu matou um. Eu já quero falar de Alp Escuta o que eu vou falar aqui, ó oh. Que <coughs> chato, hein Tem que rushar com o smoke, mano. Que eles estão botando fogo, mano. Só rusha, JP. Sim, mas tem que ter smoke, que... pô. Tu fala muito, pô. E fica. Ó, oh, eu, <risos> eu... Oh, eu, eu morri no fogo, mano. Ah, Ai, Ah, cara, cara. Um salve. Quase já pensei. Quase uma ganhar essa, moleque. Caralho, confia, hein? Confia. Eu, eu tô, só vou. Tá jogando a bomba pra mim Você vai ver, eu vou chegar igual o time Vai Carlinho, vai de respawn, mano, mano Cara, vai O JP tá falando pra caramba, tem como mutar o JP? Porra Tem, é só tu multar ele aí Pô, oh, cara chato, pô, tá passando o Jô Nossa, vai pra eles, meu, que safada Mano, vocês tem que fazer smoke pra mim, velho né? Ah, tem CT Alguém ah, smoke, cara Smoke, smoke quem tem CT Vamos, cara, vamos ver mas não dá pra entrar sem smoke, mano. Dá, tá, mano? Eu aqui <risos> Mas gente, tem smoke fácil Fica quieto, caralho. A bomba já tá no chão. Ai, caralho. Cara. <risos> <risos> oh, tô morto. Eu tô, morto. tô <risos> sem smoke, velho. bang eu tem Porra, que... tem ah, todas ó, as bombas. Essa não vai precisar, vamos economizar pra próxima. Oh, economizar, hein, irmão. Que quer que comprar é a casa é no é CS, mano? 7x2, pô. Aí, toma, ah, trouxa. Por... Caralho, dia. Guado, fogo, fogo, carnito. Fogo, bomba. Não, meu Deus! Ah, meu Deus. Caralho! JP, filha da p... Escondido, não, não. escondido. Oh, foi mal! Ai, matei ai, a bomba, matei bomba. Deu nós, deu nós. Ele não viu! Ué, né? Ele, ele deposou! Caralho! Vamos, pô! Yes. Pô, JP! Ah, caralho, véi! Ah, meu Deus caralho. do céu! Eu ia pegar ele, pô! O cara ai, mandou caralho. tacar fogo! Ai, não dá, meu Deus. Não aguentei tá o aí. palavrão, foi mal. Não, vamos, não vamos, não, vamos. Não, vamos que agora a gente esquentou. Agora a gente esquentou. Calma, calma, calma. fica quieto, pô, seu velho. Esquece, carregando. O cara dizer 10... que é isso? Ah, já sério, velho. Caraca, ô, oh, já tinha abriu, o que o que tá fazendo? Ele abriu de pra ele de um jeito. Você Não dá cara aí que o Jotinha é, te um deve de... ter tá, caído lá. Mano, ó, se liga, Jotinha, pode ser. Junto aqui, junto sim, junto sim, tem. Não, carinho, esquece. Oh. Vai, vai, vai. Vai desbocar o chum aqui, eles balançam. na faixa Ucha, de gaza ah, pra pular. Ah, mano. Puxei. Agora, busmo agora sem nada. Vocês vão morrer, <risos> pô. Fala, fala que o mago pega. Correu pra igreja, cuzão. Ai, olha a igreja, gente, alguém, pô. Olha que ele correu. Mano, mas tu faz isso que eu vou mirar, pô. Ai, mais que uma igreja. <risos> ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, do céu. Mano. Não, mano, Calma, não. calma, a gente precisa. A gente... Não é... tem tempo. Tem Aí eu, fa... eu, pra... eu falei pra galera da live que vocês iam rir muito. Se liga, alguém smoke a CP. Só ruxa, só ruxa o Não para, não para, não para. Tá bom. Não para, não para, não para. Dá-lo, dá-lo, dá, dá, todo mundo. Só taca, só apaga esse fogo aqui tá? eu, apago, eu apago, eu apago Tá A ah, gente vem Ma Mais um na direita Boa, boa, boa Smoke entra, smoke entra eu não tenho mais smoke não até tá, tá igreja, já tá igreja Não vai Carlinhos Puta, eu sabia que ele tava aí, aproveitar o smoke Mais um, tem, igreja, mais um igreja, mais um igreja, mais, uma igreja. Igreja, mais, mais, igreja. mais um igreja Não, igreja Não, proteína, Deus, Já foi mano. Já sabe Boa, Angel Tá aí, tá aí, pra esquerda, pra esquerda. Tá Aí. esquerda Vai morrer, dois, dois <risos> Um Bora. É, tá, ele tá não ele, ele tá, tá, tá presa agora agora agora vamos tá vamos fazer vamos fazer vamos fazer vamos nenê vamos fazer vamos fazer vamos fazer vamos fazer vamos fazer vamos fazer vamos fazer vamos fazer vamos fazer vamos fazer vamos fazer vamos <coughs> <code> Fire! Ajoelhe-se, acabei! Acabei! Acabei! Acabei! Acabei! Acabei! Acabei! Acabei! Acabei! Acabei! Acabei! Acabei! Acabei! Acabei! Acabei! Acabei! Acabei! Abre, abre lá, abre lá, abre lá, abre, abre, abre. Tá aí tá abre. Ai É bug, que... hein Smoke! Tu fez uma caia pra aí, eles falaram com a cara Os caras estão de 5, 5, em cima do outro, um em cima do outro Tô Os caras fizeram na pirâmide <risos> é? Já tô bioteca agora não, não, nós ficamos em banana, ficamos em banana, hein? Marca aí, marca aí, marca aí, aí. Joga bomba aí, NJ. Calma aí, calma aí. Ai Plantar pra papé. Passou, passou, passou. Boa, Leo. Boa, Leo. Tira a cara, tira a cara. Tem mais um, tem mais tem um. Não, não, tu tira a cara, Leo. Tem mais uma Xuxa, mais um Xuxa aí. Boa, Leo. Essa pirâmide deles aí não deu certo, não. Calinho, se tu, se, tu vai, se tu, não entra certo é, um... é, verdade, você deitou, você ainda falou. Tinha pegado todo mundo, pô. Eles vão guardar, eles vão guardar. <risos> Caramba, NJ ia pegar o I-5. Pegar o I-5, certo. <risos> We não parar. Bora, bora. Bora. É, um AUG aí, quem tem pra dropar um auge? Tá difícil ler o meu chat, tá muito rápido! Eu tenho uma, eu tenho uma, uma, uma galinha. Eu quer drop aqui, Já dropei, já dropei, já dropei. Valeu, obrigado, Leo. Ah, caraca, <risos> você é de um assistente de chat, puta que pariu, muita vou, gente. Vou, vou pescar o. Um, pescar o dinheiro. Vai, vai, vai, vai. Nada meio, nada meio. O J tá sem arma. Já gastaram o molotov. Calma, calma, o cara sempre vai ficar no carro. Olha a minha, mano, deixa eu não chamar. Tô olhando, tô olhando. Eles smokaram Conheço, Moite. Curiou! Smokei o. o Nip aí. Cuidado que vai ter ficado a flechinha, né? Não só. Mano, o Jô tá muito Xuxa mirado. Vai, vai, vai. Boa. De kill, tro vai, vai, vai. Troca de kill. Troca de kill. Troca de kill. Boa, boa, magro. Oh, não olhei areia. Ai, eu caraca. Tá em cima, tá em cima. Eu tenho um oh, é que... em ai, cima. Em cima. Tá em apartamento. Ai, pode ir, pode plantar. Vou plantar, vou plantar. Vai, Canis. Pronto. Mais uma. Vai morrer aí vocês. Olha o desespero, os cara correm. Não, não, não. Costas, tá ali. Caliz é muito experiente. Muito. É que tranquilidade, viu? Bora, bora, bora. Muito. É, gosta do rock? Alguém, dro dro Alguém dro quer drop? Dro dro não, eu quero. não tenho. Ei. vamos, Certezinha nossa. Fire! Grenade! Calma, calma, calma. Tem um, Xuxa. Tem quando Xuxa, eu... xuxa. smoke! Né? Calma, Léo, oh, oh, quando tiver assim, não faz isso não, hum. tá ligado? Não dá pra entrar, pô, tá smocado ali. Ah, Ó, tem um no NIP e um no Xuxa aí, JP, com certeza. Beleza, beleza, sim, sim. <risos> Essa smoke foi fera. Eu vou bangar, JP, pode sair pro não. Xuxa. Pode bangar, pode sair. Nossa senhora, boa, Marco. Respeita, JP. Que é isso, é caixão, Giz... caixão, tá? Gizinho. Gizinho tá vendo se tava com asa. O botas, botas, botas, botas. Nenê nenê, peguei o Nenê tava aqui. Peguei o então, né O J tá meado na igreja. Peraí que eu tô indo CT. Peraí que eu tô indo CT. Peguei o J. GG tá um, GG tá um. Tá boa, Boa, meu tá bom. 8, boa, boa. chegamos bem, recuperamos bem. Vamos. Vamos ver. É isso, 8, 7 é nóis, GG. Agora é só marcar direitinho. <coughs> Já era, É, vamos ficar onde? Eu tô lá tradicional tapetão. Eu tô no NIP. 620. Tô chuxo. Fechou. Aí o Ken na B? É okay. o então, quê? Se, é... se liga, se liga, ó. O hum. que, que eu falei? 4B, bora. Tá. Pô, oh, se dá pezinho aqui, não adianta agora dar pezinho agora não, aqui? Não, agora é ruim, agora é ruim. Tá. Só, Faz a H lá, ó, Magrin. Se eu, eu falo que é pra cá, vem correndo pelo Pode ir, pode ir, pode ir, grenade out! Throwing a grenade! Tudo bem. Tudo bem, tudo bem. É o bar. Pô, tô. tô aqui mesmo, tem ninguém, mano. Porra. É, oh. uh! sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai. Respeita <risos> o pai, que o pai tá o quê? Ó, quer <risos> 5k? <risos> <risos> Caralho, eita porra. Ó, oh, ó, oh, quer outra? <risos> quer outra? É que quer outra? me fala, quer outra? me fala. Fazer a mesma? Não, não. não tô respawn B aqui, não. alguém vai A então. Vai, é vai, B, vai, B, vai, vai, vai, vai, carne. Não, agora, agora, eu jogo, agora, joga direitinho. Eu jogo no. no nip aqui. Taca fogo, toca fogo, Léo. Léo, me dá P aqui se eles vier. Vai, joga P! Onde está, onde Quer não, outra? Não. Quer outra? Quer outra? Vem, vem, fala que me que fala. É outra. vem, vem. Vem, vem. <risos> tá meio falso. Me fala, me fala. Quem me tirou? Me fala que o pai tá on. Um. Que... só aquecer, só aquecer. <risos> JP, tu Ai, passou tô... pelos caras, pô. Ai, não, não sabe que não, frente, mano. Não. não. É porque eu tô nipe. Gabriel, NIP, escuta, pô. Não, é que eu tava nipe, daí tu falou tô nipe para vamos lá lá na frente, hein. Vamos jogar H.E. lá. Molotov, vai pra esquerda, Maguinho. Tem, tem, não. Smoke! Léo, me dá o um pé aqui, não. Né? Nada, não Nada da banana, nada da banana, nada da banana é praia, é praia, eu tô avançado no meio É meio, é meio falso pro apartamento, eu acho mano, tô no apartamento. Acho que é tem banana, banana aqui Não, tá tô... é banana, mano, eu acho Pô, fui até lá, não vi ninguém, oh, tem ninguém é é apartamento É banana, é mano Que é isso, cara? Como assim? Foi Vocês estavam na base, velho, hum. né? Estão na banana já, mano Banana, banana Dois na smoke Vendo costas, calma Ai, os dois dentro do bomb Ai, o... É, caixão, caixão, caixão, caixão, caixão, caixão Confia Ele tomou bala, tá? Nossa tem que depois, depois, depois, depois, Eu mato, eu mato, esquece, eu esquece. Depois, eu Tem AK aí, tem AK Peguei, peguei AK, peguei, AK. Boa, boa, boa. Esquece. Ó, ele joga em dois rounds e já chegou a 21. Bora, bora, bora. Passou o Jotinho em dois rounds. Ô, Magro, não dá pra sacar aí? Claro. Quer de AK, Magro? Não, não, pode deixar. Eu tô de AK aqui também. Eu vou jogar. Não, não, não. Vou jogar. Tá. Vai puxar. Ah, cali. Tem um no meio. Tem um pra... Vou bangar. Boa, Léo. Boa, Magro, velho. Boa, magro. Tem mais um banana né, aqui. Ah, ah, tá, bomba tá, tá. Bomba aqui, bomba aqui. aqui. de rato, Jota. Bomba aqui, bomba aqui. Oh. Tá bem no meio, indo pro meio, Falsoro. É Peguei. Boa. Tá aqui também. Skull, boa, cara cara, que... caralho. Caralho, vamos, porra. <risos> Ai, não deu. Vamos, vamos, vamos. Boa, boa, boa, boa. Isso aí, isso aí. dropar Dropa, dropa, ô Carnes. Eu, de... eu tenho, eu tenho, eu, eu tenho. Já foi, já foi, já foi. Boa. Obrigado. Ô, Leo, tu consegue bangar e eu já chego atirando? Vou fazer smoke lá, NJ. Smoke ou molotov? Smoke ou molotov? Vai, tu mete o bang e eu vou. Já foi. Ninguém aqui? É, Mano Cramão, aqui? Cravão, cravão, só, cravão, só. É, tem, tem. Vou girar. Apartamento, apartamento. Tem mais, Magre. Né? Fala tua vez. Esquece, esquece. Eu vou ficar aqui, tá? Eu vou ficar banando aqui. Vou ficar, vou ficar, vou ficar. Tem apartamento aqui embaixo, NJ. Sim, sim, sim, sim. Boa, Magro, velho. Aqui não é, tá, pai. mais um lá. Ai, tem um meio, tem um meio. Peguei. Boa, esquece, cara. Esquece, tá chato também. Esquece, esquece a é Pzinha, pai. Tá Acho que Agora os caras vão querer vir aqui, hein. Tá Faz do Molotov lá, mano. É, tá Léo. Eles tão vendo que o tá NJ lá, tá na. O NJ tá lá e eles não vão vir aqui. Não ah, vão lá mais, não. Chato. Vai pescar meio? Mano, não fazer ou... a mesma coisa Caramba, tá meu Puta, os caras então... vamos tentar vai não não então deixa trenco. ai já entrou já entrou meu truto! eu vi eu vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi eu vi vi vi a vi vi calma vi vi vi vi vi vi Ele vi vi eles já entraram aí, mano? Não, não ainda não. Linda, Carlinhos! Vou bangar, vou bangar o bombe. Ah, e aí tu me atrapalhou. Ai, fiquei muito cego. Tem a PC, na... Caralho, que pinada, velho. O tá tava tá? era bem estameado, tá estameado. Tiver bomba mata. cara Hahaha. Hahaha. Hahaha. É Queima! Eu tenho drop, Léo. Léo, não compra, não compra, não compra. Tá aí. Obrigado, irmãozão. E Léo, dois trocar sem parar lá? Bora, bora, Carlinhos, meu deus. Bora, Ah, o NJ vai Não, Ressaca, ressaca brava. Vá lá, vá lá, vá Eles não vão saber que tu tá aí, meu magrim. Ninguém aqui, ninguém aqui, ninguém. Ah, a cara tá pegando. Throwing fire Ai tomei Não não Akari. não A cara tá avançando banana esse Cagou esse tiro voltar bem então Cagou mesmo que, que tiro... Idiota Ele vai pegar alguém. AUG bem, Ai dele Flash button Throwing Pegou bola Caralho não consegui sair do tiro Sune qual a TNJ? Show é <risos> já tá isso? Senhora! Ai que bala que o neném me deu, mano. Não, não, você, você que errou. errou não, ele morre Calma aí, calma aí, calma aí, pô. Calma aí, calma aí. Viagem. Nossa. É confia digital. Ele tinha um cidadão ali, velho. Né? <risos> que <risos> bala que o coisa me, mal, me <risos> deu. <risos> <risos> <risos> cara <risos> errou assim umas horas. <risos> Caralho, pegou de costas. De costas oh. é ruim de matar, pô. Oh, mano, para de avançar. Eu ia ter um drapezinho. Eu, oh, é o de costas, <risos> é o de costas. É, Léo, não Magri, eu tenho aqui, subi. Vem, vem, vem, Magrinha, vem, Magrinha. Pô, tá. Vem. Magri. vem. Oh. Não, não, não, não. Tô de tem muito aí ou não? Tem, tem, tem, tem, tem! Dou, tô entrando! A cabeça, a cabeça, a cabeça. Botei fogo. Olha o smoke que eles fizeram. Peguei um, Boa. peguei o Akali. Boa. Tira a cara. nem Boa! Tem mais boa, uma meada boa, boa. aí. Boa, calma, boa. Calma, calma, calma, calma. É... Eu Ó, okay. oh, da banana eles dão volta. Não avança, não avança. Vou ficar parado aqui, né? Não avança, não avança. Boa. Bomba comigo. Calma, recorreu. Recorre. Bomba meio. Calma, calma, calma. E é o vou bangar recorreu. É o Gil, é o Gil. Tô no Hato. rato. Rato? Tá zoado. Okay. Tá avançando. Boa no jogo. É tá malandrinho esse jogo, hein? Que é isso? Olha, eu, eu tenho drop, eu tenho drop. Já foi, Obrigado, irmão. Boa. Eu vou pegar de outro drop, assim não Let's go. pegou minha Tá folgado, hein, Jota? Tá Aqui, ele já, ele já... Não fui eu, não, meu filho. Essa aí eu peguei no jogo. Acho que fui eu sem querer. Não, aí. Gostinha, né, Léo? <risos> desculpa <risos> Ai, Mago, não vi que tu tá aí, desculpa Tem bug? Tenho Tem. Ah, não, calma, ah, calma cal, cal. Ah, tava mirado, já. Eu, eu, eu vou não. descer em apartamento, NJ Calias, um calias, calias, vem aqui, vem aqui Por baixo? pode. Pronto? Boa! <risos> Pedribino! <risos> eu tô na Arena, J. Tô na Tá. Não entra. Tem. Aí, rodão, rodão, rodão, rodão, rodão. Roda, Carlinhos, vou avançar a banana. Não avança Roda. não, Léo. Fica, fica mirado aí na de Ai, ai. Mì. O Gil, tá avançando. Nossa, seno. que bala que já me deu. Nipe, tá Chute, Eu Fica assim, filho amado. Eu ou Léo? Tá no chute, tá perto do Bombay, Boa, oh, oh, Léo, oh. Léo! É o Leo balada! Vamos, porra! <risos> aí, joguei uma M4 lá pra frente, mano. Eu quero. Aqui eu tu M4. não se cresce, Gilmar! JP, JP. Oi. Smocou mim, mim. meio? Uhum. Caralho, tinha drop, J. Você foi com essa bostinha aí. Não, não vou roxar, vou roxar. Tô atrasadão, mano. Pera aí. Não, não. Meu Deus do céu! Não, não. <risos> tudo balando, tô voltando, tô voltando, tô voltando. Mas se voltar, eu vou pegar tudo. Vou bangar então, já Vai tá pegando um, dois, três... Não, não, não, não precisa bangar, não precisa bangar. Não, não, não, não, aí já tá isso, caralho! Isso, 1 a 0 para nós. Do Leozão, oh, cara, cara, cara, cara, cara, cara, cara, cara, cara, cara, cara, cara, você não dá para ler pô Vou meter um eu gosto muito...